Eu quero mãos no ar, atenção! Mãos no ar as duas mãos! As duas mãos no ar! As duas mãos no ar! Vamos fazer assim! Quando eu dizer um, bato as palmas uma vez! Quando eu dizer dois, bato as palmas duas vezes! As duas mãos no ar, as duas mãos! Um! Um! Dois, dois! Dois! Depois de receber inúmeras mensagens, inúmeras, decidi finalmente abrir os olhos, vou revelar os segredos que me fizeram ter. Tudo o que tenho hoje, e melhor, começando do zero. Do zero. Do zero. Eu não sou nenhum, sou nenhum gênio, gênio. Apenas, apenas tive as informações certas no momento no certo. Momento certo. E se você for esperto o suficiente, vai saber que agora é o seu momento de mudar de vida. Uma vez, uma uma vez. Vez. Eu não comecei ontem no mundo de showbiz. Trabalho com comunicação há mais de 15 anos. E tudo o que consegui até hoje é fruto do meu próprio esforço. Hoje, eu tenho um reconhecimento a nível dos Palocs e isso me gera resultados e oportunidades a todo momento. Isso me dá a liberdade de simplesmente não precisar de trabalhar e delegar 90% das coisas. O homem da noite, cresce, cresce, passei pessoal, cresce agora. Eu cresci lutando pelo meu sucesso. Sempre tive as minhas ambições. Eu acordava todos os dias com um único propósito, ser um dos melhores de Moçambique na comunicação. Eu poderia ficar quieto, na minha, aproveitando todas as oportunidades que recebo diariamente, sem me expor. mas decidi criar a minha primeira obra-prima. O um projeto que vai acumular todos os meus segredos. O um projeto que vai revolucionar a comunicação em Moçambique. O um projeto que vai criar uma região de comunicadores muito bem-sucedidos. Bem-vindo ao projeto Comunicador Excel.